Oi, Rafael e Érica estiveram aqui esse fim de semana participando de uma imersão de consultoria para construir a casa ecológica deles. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto e nesse fim de semana recebi aqui o Rafael e a Érica, que estão construindo na região metropolitana de São Paulo e estão com alguns problemas ali e resolveram vir aqui para casa num fim de semana de imersão para eles conhecerem a casa, conhecerem a, a experiência aqui do AirBnB, casas ecológicas e colônias espaciais, e a partir daí a gente fez uma imersão para tentar resolver uma consultoria né, e uma mentoria, para tentar resolver alguns problemas que eles trouxeram. Mas estão com um problema relativamente sério por lá, que os vizinhos da parte de cima acabam despejando toda a água do terreno deles, acabam jogando para o terreno deles, na, na parte de baixo. E mais do que isso, uma das vizinhas tem um canil, e o canil, quando é limpo, é, ela despeja a água da limpeza também no terreno deles. Como isso pode ser uma história interessante para mais pessoas conhecerem, eu resolvi editar um pouco alguns trechos do, do vídeo, indicando algumas possíveis soluções que talvez possam servir para você também. Como a gente sabe, cada caso é um caso, então em linhas gerais a gente vai ver quais foram algumas das soluções propostas, tanto para o excesso de água da chuva, que é jogada do vizinho para o terreno deles, quanto e principalmente o, a água do canil que chega até o terreno deles. Vamos dar uma olhada. Que a gente estava vendo até ontem algumas soluções aqui de separar água de chuva e tudo mais para tratar de maneira diferente, para não dar enrosco. Né? Uhum. Então aqui a gente já, já chegou em mais ou menos alguma coisa de fazer um, um trabalho aqui, uma bacia de contenção, uhum. alguma coisa assim. Eu já passei para você, Érica, várias, uhum. vários artigos aqui que, que eu fiz. Passei a tese de uma amiga que acabou de fazer o doutorado lá na, na USP e ela trabalha com algumas dessas soluções que eu vou propor aqui né? e mandei para você, não sei se você já ouviu falar da, das bacias de contenção bacias de Muito acumulação difícil. conversando. que caiu de Buda <risos> caiu de Buda caiu né? de Buda A, das bacias de acumulação e como é que elas podem acontecer, né? Então, tem várias aqui para depois você dar uma, uma sapiada. E mandei um link aqui também dos Jardins de Chuva, ou Jardim filtrante. Não sei se vocês já ouviram falar. Já, disso. Em, em Paris tem um, é? acho que isso aqui é o de Paris, né? Tem um pessoal fazendo para conferir. Eu conseguir. vi um, um documentário sobre isso aí, muito, muito legal. É, legal. Então, alguma coisa dessas assim, vocês podem utilizar aqui, já que é água, água de chuva e tudo mais. Certo. A história do, dos cachorros, a gente estava pensando ontem em cobrir um pedaço, né, de de uhum. repente, é, concretar o, o chão para não enterrar. De noite eu acordei, acordei umas 4 horas da manhã, uhum. aí veio essa ideia eu fiquei matutando, matutando. Aí saiu no, no final das contas, um negócio que eu acho que, que pode ser interessante para vocês e, e tudo mais. Já tem o cano que sai lá da mulher, que, que sai do cachorro e tudo mais, mas vem junto com terra. Uhum. Tá, vamos transformar a bosta em adubo, uhum. né? Vamos pensar, por exemplo, nesse canto aqui, ó, que é onde chega esse, essa água essa com fezes e, e, e terra, uhum. né? Você eventualmente pode fazer uma caixa com, com bloco. Certo. Não, não é muita coisa. A gente estava pensando aqui 1.700 litros de água, uhum. né? Isso. No no mês ah. de não por dia, né? É, seria Que poderia dia... chegar aqui durante? É, de chuva. Janeiro. Isso. Temporada de, de chuva. 1.200, 1.700, 2.000. litros. Isso. Pô, isso é um metro de largura por um metro de fundura por dois metros de de, de comprimento. Né? É uma caixa mais ou menos parecida com, a, com aquela que tem ali, onde Sim. eu fiz o. Né? Uhum. Então não é tão custoso assim fazer um negócio e poderia resolver isso tudo. Qual seria a ideia aqui? Você pode fazer ela um pouco maior, o fundo dela coloca ou o plástico que a gente utilizou ali ou, de repente, sequer faz um, um negócio, né, um, um concreto magro por baixo, uhum. porque aí evita isso de ir para lençol freático. Sim. né? Eventualmente, com uma certa declividade, então, saiu do cano aqui da, da vizinha, uhum. já vai cair tudo nessa caixa. Certo. Né? Só que tem muita água e não sei o quê. Mas aí a gente mistura as folhas que caem lá do terreno, de repente vocês dão uma limpeza, coloca no fundo disso para a folha servir como material filtrante. Se consegue, busca palha de arroz. Uhum. De repente, é perguntar ao pessoal, às vezes alguém ainda tem, Sim. palha de arroz, palha de café, palha de milho, qualquer coisa assim. Certo. Você colocar no fundo, de maneira a... essa palha de arroz e café ou as folhas, galhos finos e tudo mais, elas vão servir de cama inicial para o cocô do cachorro que chega junto com oh, a água, sim. ele vai ficar em cima imediatamente a água escapole, passa e vai-se embora. Você leva para a prefeitura, aprovou o um negócio, pronto, você tem uma solução que você desenvolveu para lá que você pode levar para outras propriedades, sim. né? Então talvez seja mais interessante vocês mesmo fazerem a, a coisa e darem entrada na coisa toda, porque pro aí o know-how... Sim. Fica com vocês também. Uhum. Né? Ou eventualmente pode ser até pro lado dela. né? Pode pegar algum conhecido dela como mão de obra, de pedreiro, para fazer um negócio, vocês entram com o material, ele, ele entra com, com a coisa. Né? Bom, então fez essa caixa aqui e aí funciona meio como uma verme compostagem. Num desses últimos vídeos que eu fiz lá de, de São Bento, uma das meninas explica a verme compostagem. Porque aqui vai ter matéria orgânica disponível, minhoca vai descobrir isso rapidinho e vai chegar por conta. Uhum. Mas se vocês têm minhoca ali no terreno também, pode colocar já inocular um, algumas, algumas minhoquinhas coisa, né? por ali. Sim. E aí, beleza. Ah. Conclusão. Esse, essa matéria orgânica dos cachorros estão chegando por ali, estão misturando com as folhas, com galhos finos e tudo mais, ou com palha de arroz. A água está saindo fora, a matéria orgânica fica ali, minhoca vai trabalhar essa matéria orgânica, vai transformar isso em composto. Uhum. Já vem com terra, terra já vai auxiliar, tampar aquilo ali, deve não dar talvez muita mosca ou alguma coisa assim, mas se der, vem de cada <risos> quando, cobre com um pouco mais de folha, pronto, uhum. vai resolver o negócio. Depois de alguns meses, aí a fundura que pode ser maior um pouco, né? Para você poder recolher aquilo ali e durante pelo menos seis meses, digamos, você vai ter aquilo ali preenchido. Uhum. Quando vai enchendo um pouco mais, vem com uma pá e você tira, vai tirar adubo. Você vai de tirar de a composto. Aí você pode jogar no, no pé das plantas frutíferas que vocês vão plantar lá, né? eventualmente gramado. Não gramado não porque ele tem as crianças, uhum. né? porque a gente não sabe como é que está os cachorros, estão Sim. doentes Sim. ou não. Sim. Né? É. Mas uma vez compostado, um monte disso, porque aí a tendência é fermentar, também aumenta um pouco a temperatura, né? Uhum. deve dar uma equilibrada. Se não resolver isso e não sentir, joga cal e mistura cal de quando em quando. Hum. Aí o cal vai ajudar a eliminar eventuais patógenos. Hum. Pronto, aí agora, digamos, a cada seis meses, vocês têm um composto legal. Raspa, parte mais superficial, que ainda está matéria, ainda composição, deixa num cantinho da caixa, pega a parte de baixo. Já dá até para aproveitar, essa, essa porque assim, desse lado que seria essa caixa, né da onde está vindo também os canos que partem daqui, né os Sim. canos que a gente acha que é só da casa dela aqui do, do quintal. A gente poderia talvez... É, aproveitar esse, esse, essa mesma caixa e já interligar esses dois? Aí vocês conversam com eles lá. Se de repente não tem cocô de cachorro, essas coisas assim, uhum. ao invés de jogar nessa primeira caixa, joga na segunda. Joga na segunda caixa. E aí, então vocês resolvem nesse lado aqui o excesso de água que, que capta, que já vai infiltrar, que vai sair lá embaixo. Vocês vão ter mais água. É um lugar mais protegido. Uhum. Nesse outro lado, Baixíssimo custo, tratou legal. o efluente do, dos cachorros. Aí não precisa preocupar com ela, lá se ela está fazendo como combinou, se não está né? é, tá seria... com terra, se não tem. É, seria o melhor de né? tudo, né? Então, uma... Tem essa independência tanto para ela quanto para a gente também. Né? Sim. Então, legal. Muito agradecido por estarem acompanhando o canal. Eu sou o Evandro Sangueto, aqui de Gaia Terra Nova. Sejam muito bem-vindos. Se quiserem, a gente tem três possibilidades aqui. A hospedagem, uma segunda possibilidade, casas ecológicas e colônias espaciais, onde a gente conhece tudo o que é uma casa ecológica, por que é ecológica, por que deixa de ser, o que deu certo, o que deu errado, quais as soluções que a gente desenvolveu aqui para resolver as coisas, porque também tem coisa errada, né? os erros acontecem. E a gente tem que explicitar esses erros e ao mesmo tempo trabalhar para resolvê-los. E à medida que os erros foram acontecendo aqui em casa, que os problemas foram acontecendo, a gente foi criando soluções e essas soluções estão disponíveis para quem tem interesse. E mais do que isso, um terceiro momento, a gente faz uma imersão, um curso, ou uma mentoria, ou uma consultoria para problemas ou necessidades específicas suas. Os links estão na descrição, se você quiser algum desses.